É, é, é preciso alargar e também. João Gonçalves é o piloto destacado aqui para o Drift. O Carlos é aqui um dos meus amigos. Mete o cagadinho de pá, medo. É. É ser, cagadinho é. de medo. Já vai. Como <risos> uh, é que te sentes? Já estou aqui, já estou. Já nem sei o que é que eu digo. <risos> é, é meu primeiro dos dois em baixo. É, é central? Não, não, é. É, não, não só tem dos dois lados e de cima. Mas como é que é só? Alarga-se, alarga aí este pelo lado. Estou aqui os títulos conforme a intensidade quiseres, faz assim, puxas este e este, conforme queiras sentir mais solto puxar bem, ok? para timer. Posso tocar ali, não é? Exatamente. Mas posso estar assim? Sim, sim, assim sim. Eles já E a senhora voltou drone? Não. E eu vou ter que o capacete em todo o sítio. Mas isso é normal. É? É. Você um sítio para pousar uma droporó ok? Pois é. Claro. Nem sabes aqui que perdeste. Porquê? Porque o João tem umas mãozinhas espetaculares. Uhum. Sim, senhora. Ainda bem que testaste. Muito fixe. Então, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Opa, Aconteceu que ali dentro parecemos bonequinhos, andaram de um lado para o outro. <risos> vou ter que o capacete no lado, vou ter que o capacete no outro. Mas da resto, está tudo 5 estrelas.